Uma noite para todos nós, noite de sabadão nós estamos na cidade de Iguatama, na Expo Iguatama, com um dos maiores empresários do nosso Brasil, de Dani Barbosa. Ótima noite. Como que está, companheira? Boa noite, And Andresa Mendonça, pé de porco e mão de onça. E Dani Barbosa, das moças bonitas das mulheres, na Iguatama. Ô, oh, Dani, que festa maravilhosa. Lembrando que é uma realização da prefeitura, junto com a Câmara, Catatão Eventos, Sindicato Rural. Vocês estão de parabéns. Que sensacional essa festa! Oh, te agradecer, agradecer a Onda Oeste que abraçou o nosso evento, divulgou e nós devemos esse sucesso também ao é um empenho de vocês. Beleza, obrigado de Dani! E você está aqui com a gente, é um prazer, uma satisfação muito grande. Beijo no seu coração, eu te amo muito. Eu também, nós temos histórias de longas datas, né, Diane? A gente já fez vários rodeios tempo atrás, lembro dos seus meninos Matheus, as meninas também, bem pequenininho, começando a aprender na narrar lá em Varjo Bonita. Lembra, Diane? Justamente, por isso eu tenho uma grande estima na sua pessoa. Você faz parte da minha história. Bom de maraconda, sucesso pra você, meu amigo. Um abraço a todos os ouvintes, pessoal de Piuí, Doresópolis, São Roque, Vargem Bonita, Capitólio, beijo do Editano Barbosa. Da moça bonita e da veia cheirosa, cai na água capivara, que lá vem mais. estamos como eu falei pra vocês, na cidade de Guatama com ela, Gabriela Barbosa. A menina, gente, ó, filha de peixe, peixinho, é, filha do Dani Barbosa. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Andresa, todos os ouvintes da Onda Oeste. Feliz de estar aqui pela primeira vez em Guadama E essa festa tá bombando viu? Quem não veio perdeu Gabriela, o que, que você faz no rodeio de seu pai? É a família toda barbosa Unida, assim, como que é? Com certeza, desde criança a gente acompanha Esse mundo, eu já fui locutora de rodeio Mas hoje eu me encontrei aí Na apresentação das lives Entrevisto todos os parceiros Patrocinadores dos eventos E tem sido um trabalho muito legal Sucesso pra você, tudo que é de bom menina Tamo junto. Alô, alô, Andresa Mendonça. Aqui é o André, E aqui é o Gabriel. É. Aí, toca uma música aí pra nós aí, porque a capivara morde a boca, a boca da, da garrucha.